Hoje eu vou estar você aí do outro lado a fazer esse colar de lua. E aí, meus cookie mais lindos do mundo! Tudo eu sou o Otávio Seix, e vocês estão aqui no Leite vamos Biscoito. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse colar de lua que eu tô usando Esse daqui em especial eu ganhei da minha amiga Tuani, ela que fez E eu achei ele muito lindo, então por que não fazer pra vocês, não? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não trazer pra vocês esse colar super maneiro? E muito provavelmente vocês aí do outro lado também iam gostar desse colar super legal. E lua também é uma coisa que tá super em alta, tá todo mundo usando estampa, fazendo quadro, etc. Então mais uma coisa nova pra vocês aí que gostam de luas. Provavelmente esse aqui vai ficar também pra sua coleção de luas. Então confere o vídeo. Você vai precisar de Durepox, espátula ou palitinho, esmalte prateado e argolinhas tiro dois pedacinhos iguais da durepox e eu misturo tudo até que fique homogêneo Faço um rolinho com o Durepox, que vai afinando até as pontinhas. Depois, eu posiciono o Durepox até que fique no formato de uma lua crescente. Com um pouco de água e a espátula Eu vou acertando o formato da lua E eu deixo descansar até que a Durepox Fique um pouco mais firminha Quando a Durepox já firme, eu faço um furinho com a espátula para colocar a argola. E eu aperto bem a Durepox para que ela segure a argola e ela não saia nunca mais. Depois de seco, eu uso o esmalte para pintar toda a lua. Pra finalizar eu pego um cordão de couro e junto com uma outra argolinha e pronto! Espero que vocês tenham gostado. Tuane, mais uma vez, muito obrigado por esse presente. Eu achei muito lindo. Se vocês é do outro lado, fizerem esse colar, não se esquece de me mandar lá na fanpage do canal, porque eu adoro ver o que vocês estão aprontando. Não se esquece também de deixar o seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante pra mim. Principalmente se você tem sugestão de algum vídeo, quer aprender alguma coisa, quer que eu te alguma coisa. Eu adoro saber o que vocês estão achando. Não se esqueça também de me seguir nas minhas mídias sociais. É isso aí, até a próxima e falou!